Fala galera, beleza? Aqui eu o com vocês. Bom galera, nesse vídeo tutorial trazendo uma nova série para canal, que é uma série de Dragon Box C. E bom galera, no vídeo que eu TAVA explicando como instalar esse mod, teve um pequeno erro que eu fiz, que era para pedir para vocês baixar o Pit Fine para tirar o leg. Mas o Pit Fine tira também a, a skin do, do Dragon Block mesmo, que é essa daqui. Então, tire o um Pit Fine, que vai estar tá funcionando tudo certinho. Ok, então eu já estou escolhendo aqui minha, minha classe, a Sayajin, a Sayajin, que é essa daqui que, bom, vamos dizer que todo mundo escolhe, essa daqui é a meio Sayajin, essa é a Namek, que é o Piccolo, essa daqui é a Cosion, que é do Freeza, essa daqui é o Manu, oxe, com vermelho, e essa daqui é Sayajin, e esse daqui é o meio, bom, já falei, meio Sayajin. Então, eu já escolhi meu cabelo, que é no costume Skin, que é o cabelo do Goku O personagem mais forte de todos Deixa eu pegar aqui, e também tem um bug, se vocês colocarem aqui, olha Colo, deixa eu pegar uma cor cool no cabelo Verde E botar no Sayajin, não vai ficar preto, vai ficar a mesma coisa que eu botei no Half Sayajin. Então, vamos começar, vamos parar de rolar E vamos lá Next, já colou, escolhi a cor do meu ki, vai ser artes marciais E Next e accept. Ué. Não. Saiu a cor. Que bosta. Então vamos começar aqui a série Deixa eu pegar esse baúzinho daqui. Eita. Não, não se incomode colega porque eu... Hoje eu tô Hoje não. Sempre tô lagado. <risos> porque com esse gravador daqui quando começa a gravar começa todo bugado. Aí, e também eu vou poder usar os comand alguns comandos. Mas não todos. Eu vou só poder usar esse comando aqui deixa eu ver dbc lock é para saber o local onde tá tudo aí como a arena do céu a casa do Goku deixa eu ver a nave do Babidi e o Kami que tá nesse aí. e eu vou não eu só vou poder dar TP nessa área aqui que é do Kami porque a arena do céu não não pode Barra 220 e 60 da TP. Aqui, ué, não foi? Não tá carregando. Aí foi, demorou um pouquinho. Aí pronto. Eu só vou poder dar TP nessa área, porque daí isso daqui vai ser minha casa assim quando eu digo minha casa não quero dizer a ah, minha casa que eu vou ficar aqui vou dar spawn point, vou botar um monte de baú ali. não quando eu falo minha casa eu quero dizer porque aqui onde eu vou começar a série vamos dizer assim se daqui para quem não sabe é o Dendê ele pode cortar nossa cauda começar tudo de novo, ou seja, tirar as skills, as skill, se eu tiver alguma e aprender as skills mas precisa de TP que eu tenho zero, que eu tenho que conseguir lutando com o Abel noite o Saiba Mendes e também tem uma missão aqui de começo, né? Eu vou começar a lutar com Saiba Mendes para ganhar isso, para ganhar pontos e também tem algumas coisinhas aqui como esse, como para você aprender esquio, só daqui só aumentar o super sergin o que técnicos para que essa skill, essa skill e aqui é o seu treinamento com concentration, é, Shadow dummy que é um doom ah, é da sombra que você luta com ele mas quando você tá com pouca vida ele, é, ele desaparece e para ganhar tp dtp eu te aconselho a você usar esse daqui que é o, o que o piccolo usa eu acho você tem que clicar, ficar clicando nessas bolinhas azuis então, tuf ah, já ganhei um dtp eu não sei qual é o meu máximo eu acho que o meu máximo de dtp é 5 ou 5 vezes que eu posso usar isso deixa eu pegar um, no dtp aqui deixa eu ver quanto de tp eu consigo aqui se não passar dos 5 eu acho que é só 5 de começo, aí você tem que upar Concentration que é uma das técnicas que o dd dá pra você e eu acho que você ganha mais tp deixa eu coisa aqui ó. já estamos indo bem, não? aqui ó. é, só 5 só de tp ganha deixa eu ver uma coisa qual é, quanto custa a técnica de voar, que já vai ser um bom começo pra gente Aprender skills, voar, voar, voar, voar Pulo, que senso, meditação, resistência Aqui, 30, 30 30, 30. TP Quanto tempo? Que? Que? Que? Esquatro? Eu não tenho nem A de <risos> ah, Deixa eu continuar treinando Na concentração aqui Ih, então acho que Eu já usei meu limite já. Eu acho, deixa eu ver, não consigo ganhar t Ah, não ganho, não. Não vem mais TP. Só amanhã agora. Quando eu digo amanhã, eu acho que é amanhã do jogo. Eu acho que é assim. Deixa eu ver aqui a concentração. É. Então eu vou ter que ficar lutando. Vou minerar pra conseguir as armaduras do mod. E coisa do tipo. Uh -oh, espero que não seja numa. Isso, ainda bem que eu me lembrei que não podia tomar dano. Ainda do céu, eu, não, eu só vou poder da TP aqui. Eu preciso de tinta de para ganhar o skill de voar. Então eu vou, <coughs> eu vou sair daqui e eu vou, como é mesmo, lutar com o Saiba Que é só você clicar, ver. Deixa eu ver aqui. A saga. Ai ah, galera, para vocês tipo botar assim, ó, em português você tem que botar português de Portugal. Você não pode botar português do Brasil, senão vai ser em inglês aí aqui ó, saga sair de o início ó, você perde no início você só tem que matar que sair de a ah, você só tem que matar se saiba mesmo né vamos dizer que é fácil e bom galera me, e para vocês ganhar muito TP você tem que bater e tá me esquecendo de mão você tem que bater com a mão assim você carrega com seu que você ver aqui uma torre Olha que coisa boa, subindo a do... ah droga eles me bate Eu te aconselho você bater na mão Porque daí você ganha muito mais TP Do que você ganharia Batendo sem a mão, ainda bem que eu já tenho Essas maçãs daqui que vem no meu baú Droga eles batem muito de longe ó já matei um Ai ai ai, ai. Não se preocupe Se derem uma estravada Eu vou corrigir isso depois então vou comer uma maçãzinha aqui A não são como, como os mobs de Minecraft. Eu já posso virar a saída. O macacão. <risos> e quando fica a noite, galera. Vocês já podem virar o Osaro. Que é um macaco gigante. Mas primeiro eu tenho que conseguir bater neles, né? Eles são muito pequenininhos. Nossa, velho. Ah, não. Eles sumiram, eu acho. Acho que eu preciso me transformar senão vou morrer. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Isso. Boa. Vou matar esses porquinhos daqui e daí eu já ganho um TP e a carne dele, Vou fritar. Pronto. Agora deixa me transformar do Azaro. Ui, é porque quando você fica de noite é só você olhar pro céu e já vai começar a gabarinha vermelha. Que tipo? Transforma você. Deixa eu fazer um crafting table aqui. um Crafting table. Deixa fazer stick também. Quem sabe se é útil. Vou pegar um pouquinho de pedra para fazer uma. fornalha. Acesso as carnes poupar minha vida logo. Porque senão vou morrer. Quem sabe se não vem um mob e me mata. Mesmo se eu posso dar um hit nele já morre. Meu Deus do céu, vai pegar aqui. Só oito pedras é o máximo. Preciso aqui. Xablau Ui, ainda bem que tem esse super pulo, velho Eu tô pensando em botar o um minimap para tipo salvar, não precisa ficar dando TP para salvar algumas áreas Deixa eu pegar essa carne Vou botar madeira mesmo Pelo menos já fica ó, um pouco iluminado por aqui Se viesse mob, seria bom, né? Ganhei 12 de TP para aumentar a força é 16 pontos ou oh, bosta Ali eu já tem alguns mobs eu matar Um tapa só O bom do modo de Dragon Box, Dragon Box é isso, você pode matar tudo em um tapa Quando digo tudo, é um mob do Minecraft Mas um dia eu vou dar Vou matar Tudo em um tapa, um dia Ui, que tem mais pouco por aqui? Que não ah tem que sim pra cá porque daí eu já aproveito e pego essa carne dele deixa eu ver aqui mais mais porco mais porco mata mata mata um zumbi um aranha vou matar para conseguir TP isso deixa eu ver quanto eu já tenho com e sou peguei um TP Ai, deixa eu pegar isso aqui ficar com só pra mão CP nenhum tem que mesmo matar esse negócio do Dragon Box C porque senão não não ganha muito TP acho que eu vou lutar tá com a sombra não primeiro deixa eu, eu assar essas carnes daqui e pegar o negócio Essas carnes e o minha minha vida e é meu kick que tá pouco baixo deixa eu esperar aqui começo daqui um seguidinho não tenho medo não rapaz eu acho que eu já vou um pouco treinando Porque quando você tá com pouca vida no vídeo aparece mesmo Deixa eu ver aqui skill não, não Training, Shadow Dummy Aqui, ai, Você tem que lutar com essa sombra E de acordo com quando você vai ficando mais forte A sombra também vai ficando mais forte Ou seja, ela vai aguentar mais dano seu Morreu? Morreu? sei lá se morreu não Opa, já ganhamos alguns itens aqui. Já outro esqueleto, quantos? Quanto? Ah, 14 de tp ainda. Cadê que cadê? cadê, cadê? off galera, eu vou tentar upar mais um. Mais o que eu tô agora. o Só uma delícia! Ui! Estei tudo porque eu sou guloso mesmo! Agora deixa eu pegar! Vamos treinar mais um pouco aqui! é do Deixa eu continuar o que eu tava falando Por causa daqueles esqueleto. Quanto mais forte você fica, a sombra também fica E ela vai tendo mais vida E você vai ter um, um pouco mais de dificuldade Opa, já matei isso Eu aconselho você não matar É a sombra Quando é, tiver com a espada Porque daí não dá muito TP não Isso, gostou gostosa já agora deixa eu mudar. E aí que técnico, treininho, que trem legal. Deu 2000. Osso na mão, um soco vai para a pau concada. Sou bom no PVP, rapaz. E rapaz. Isso. 17 de TP boa deixa eu ver minha vida, hum, tá tão pequena não, mas vou comer. Agora e tá, eu Ver o que aqui, ó. vamos lá! <risos> toma, toma, toma, tapa, toma, tapa, toma, tapa, toma, tapa, toma, tapa, toma, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa. isso 20 boa galera! estamos com vídeo de pi vou precisar de mais ou menos 20. Alguma coisa pra não, 30. Eu acho pau para duas vezes minha vida. Oh, minha vida na minha força porque é muito tp para gastar vamos continuar treinando aqui por enquanto eu não vou enfrentar o raditz porque eu estou muito fraco se eu enfrentar o raditz agora eu vou morrer com certeza toma toma toma toma toma toma não resista não vai não vai não vai não vai não vai não isso 24 já estamos eu só vou mais uma vez enfrentar a eu acho que eu, só mais essa vez, eu já consigo comer mesmo a skill de voar. Não ganhei nada. Ô oh, bosta. E comer mesmo, como eu já disse, eu já vou upar um pouquinho, né? Deixa eu pegar mais um pouquinho de pedra aqui pra fazer o um machado. E também vou fazer uma casa perto daqui, né? Deixa eu... E também tem como treinar no céu, no caso algumas pessoas não saibam. É só você ficar do mal. É, dando daí, viu? E por enquanto o meu tá good. E também tem um negocinho que é o Super Saiyajin Rosé. Que é a good forma do Super Saiyajin. É, do Saiyajin. Só que o Saiyajin tem que ser do mal pra conseguir esse rosé. Tem como se fosse o Super Saiyajin Blue. Só que o rosé, de vez de ser o Blue, vai ser o Rosé quando você fica do mal. Caso algumas pessoas não sabiam disso, né? Deixa eu pegar aqui fazer um, um negocinho. Eu vou pegar um pouco de madeira para fazer uma, uma mini casinha, né? Ou faço uma casinha debaixo da terra. Não, vou fazer aqui mesmo. Ui, lixa da madeira. Isso daqui por enquanto vai ser o nosso carvão. Ah não, tinha uma mina ali que eu me lembro no meio do vídeo que eu tinha visto. Aí daí eu vou minerar um pouco, né? Dos, né? Dos minérios que tem aqui. Eu vou precisar, eu acho... Tem várias roupas do... Também nesse, no mod Dragon Block tem várias roupas. Como a roupa do Black. Do... Do Gohan. Transforma do negócio lá. Uhum. Super Sayami, é Também tem a do Ku. É, do Majin Buu. E por aí se vai. Do Trunks também. E por aí se vai. Mas mesmo eu vou fazer do Bardock, galera. Que eu acho que é um pouquinho mais fácil de se fazer. Porque só precisa de... Cacto que tem pra lá, onde eu vi um bioma de terra pra não olhar pra serra, não é, é mesmo? Ne? Né? Preciso me transformar em macacão e ficar enfrentando a Shadow doom Deixa eu ver aqui. Pô. Olha, ganho um pouquinho mais de força. Cadê aqui? Shadow doom ah, tava com pouca vida. Eu tenho que upar a vida. Aí, uma rabina aqui, é Ué, dá na zona segura. Estranho. Deixa eu me desformar. Ah, já tem um minério aqui, ó. E esse, minério, esse minério daqui eu consigo me transformar. Ou me transformar não, consegui a sopa. Deixa eu fazer uma picareta de pedra. Aqui. Vou fazer uma picareta de pedra. Picareta de pedra. E aqui. Aqui assim não, assim faz um machado bu. Aqui, pronto. A gente vou pegar aqui. Que eu já vim um monte de vez. Não vale para fazer muito não. Eu também vou precisar de ferro rosa. Deixa eu pegar também a um ferro porque posso fazer a a espada do gohan que é o mesmo nome dela. é me esqueci agora, depois eu me lembro. Aqui. Isso, só vou dizer alguma coisa eu usei Deixa eu ver aqui, também vou pegar carvão para fazer os ferros logo e lixa E também o tempo vai regenerando o nosso life Eu não vou enfrentar o Hadiths agora Eu só vou enfrentar o Raditz no próximo episódio Porque agora eu tô muito fraco, não dá para enfrentar o Raditz agora Só cobando ele com o Mechado é do Doom. E também eles só um poder não né? nem você Tuff, tuff, tuf, tuff, tuf, tuff, tuff.. Tuffas. Eu tenho o suficiente pra coisar esses ferros daqui logo. Pronto aqui. então tá um monte de negócio bugado, não sei porquê. Pronto, saiu. Aí não dá pra ver. Eita, travou. Travou, deu um travada, deu um travada, deu um travada deu um travada. Ui, já volta, galera. Tem um travado muito. Eu mostrar aqui, já volto. Não, pronto, desistava. deixa eu coisa aqui. Deixa eu tirar logo esses bugadios. Tem que conseguir muito desse melhor daqui. Porque são 24 negócios para fazer uma armadura em toda inteira. Mais alguns, algumas artimanhas que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, bom. Ai galera, eu já vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo O primeiro episódio do, do nossa série do um Box. Espero que eu vou trazer muito mais Então valeu, falhou e fui